Yeah, uh, yeah, uh, yeah, yeah. Deixa o povinho falar, nem tô ligando pra bobagem Quero é ficar suave, tomar um beijo até tarde Vamos curtir essa briga, sem preocupar com a vida Muita mulher e bebida Deixa o povinho falar nem tô ligando pra babagem Quero é ficar suave Uma ver até tarde Vamos curtir essa vida Sem preocupar com a vida Muita mulher e bebida yeah. sei que a vitória é difícil não posso parar mas pode pá que um dia a gente chega lá Quero correr, e conquistar Dar exemplo pra moleca da toda E se um dia quando eu estourar Comprou uma goma pra minha coroa Antigamente ela não olhava Porque no bolso eu não tinha dinheiro Só que agora o mundo ela se moda e quer dar pra mim Chamar rasgada. não Vem conhecer a baixada, Dá um rola na quebrada Hoje vai ter revoada Fica tranquila Porque já bolei sangue Tô cortando um diamante Hoje é tem constante. constante Só não vai se apaixonar Então já pode estar. Sabe que o seu trap está Papai vai te ensinar Fica com quatro novinha Joga essa raba, rebola o corpo se esse bico fala, ai, vamos pra com nova, mas é gostoso. Yeah. Eles falam, eles falam, no carro me deu nada Cair, Até ficar puto com a rapaziada Cair, Final de semana, chegou outra Cair, vez, ativa conjata aí da baixada Chama as mina, mais linda e os passa Deus Só não pode esquecer a cachaça Até o isquite que ele Vai ligar o som com pula, os graves em brasa Vamos curtir essa madrugada esqueceu o estresse que a semana teve Enquanto eles falam, te tenho pelada Pode colar, eu sou o dono da Então deixa os bicos pousar Quem é quer ter é pistar se eles vier é tentar salvar só vai arrumar então deixa os bicos usar, a é só se E se eles vier tentar salvar o meu povo falar, nem tô ligando pra bobagem, quero é ficar suave, vamos um verde até tarde, vamos curtir essa briga, sem preocupar com a vida, muita mulher de bebida. Deixa o povinho falar nem né? Tô ligando pra bobagem. Quero ver ficar suave Com uma homeira até tarde Vamos curtir essa vida, Sem preocupar com a vida Muita mulher e bebida